Você tá pensando em fazer sua casa de steel frame, mas as pessoas não param de ficar te azucrinando no ouvido. Falando, ai meu Deus, mas steel frame é seguro? As pessoas podem roubar, ela não é tão resistente assim. Pois é, tudo isso é mito, gente. Uma casa de steel frame é extremamente seguro, não é mais fácil de roubar. E eu vou te explicar agora o passo a passo, porque nesse vídeo... Você não precisa se preocupar com a segurança da sua casa de steel frame. Independente se ela é na rua, dentro do condomínio, ou até no meio de um vilarejo. Gente, uma casa de steel frame é até mais segura do que uma casa de alvenaria. Vem comigo. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues. E esse é o especial Casa Rasa. Essa casa incrível que a gente está fazendo, com quase mil metros quadrados, construídos na região de Búzios, no Rio de Janeiro, de frente para a praia. <risos> Essa casa aqui é tudo que é atípico, né? Ela é de frente para a praia, na cara do mar, ela é de rua, não é dentro de condomínio, e a galera pira, então aqui a gente está quebrando mitos. Fica aqui comigo que eu vou te explicar no detalhe. Primeiro ponto que você precisa entender, aqui a gente está numa casa toda de steel frame, que está sendo construída com quase mil metros quadrados. E esse cliente teve essa preocupação, gente, a minha casa é de rua. Como é que eu vou fazer, né, para as pessoas não roubarem ela? E foi que a gente explicou. Primeiro ponto que você tem que entender, vem aqui comigo na estrutura. Aqui é uma parede, beleza, de steel frame. Essa parede é estrutural com um aço estrutural. Lembrando que o aço estrutural é muito mais resistente, você consegue ver aqui, do que qualquer outro tipo de aço. Você vê que eu aperto ele nem se mexe, né? Ele foi feito para suportar cargas. Não é à toa que tem uma laje aqui em cima. Então o primeiro ponto que eu tenho que pensar, tá? Quando a gente fala de steel frame, eu tenho que lembrar que eu tenho uma parede estrutural, com perfis estruturais extremamente resistentes. Esses perfis normalmente são espaçados a cada 60, tá certo? Ou a cada 40 de eixo a eixo, tá? Nesse caso, eles são espaçados a cada, deixa eu ver aqui, ó, um palmo, dois palmos. Acho que 40 centímetros, estão espaçados a cada 40 centímetros. Gente, mas é 40 centímetros de eixo a eixo. Eu ainda preciso tirar essa largurinha do perfil. Quando eu tiro essa largurinha do perfil, basicamente eu vou ter uns 35 centímetros aqui. Ou seja, eu tenho um perfil de aço estrutural a cada 35 centímetros. É fácil passar por aqui? Não é fácil. É muito perfil, você concorda? É tipo assim, eu vou aqui... E eu consigo passar de cara? Não. Eu consigo pegar meu carro e jogar aqui e atravessar essa parede? Não. Também não consigo atravessar essa parede. Gente, a gente está falando de perfis extremamente resistentes, ancorados ao chão. Você não vai simplesmente pegar, bater e derrubar uma estrutura. Então, a gente está falando de uma estrutura que é até muito mais resistente. Porque quando a gente fala de uma parede de alvenaria, o carro pode atravessar uma parede de alvenaria. Nesse caso, como eu tenho um pilar de aço a cada... 30 ou 40 centímetros de eixo a eixo, o meu carro não atravessa de forma alguma. Então, se você está preocupado das pessoas atravessarem, se jogarem, baterem o um carro, não se preocupa. Lembra dos nossos pilares estruturais. Isso é fundamental. E isso é muito superior a qualquer alvenaria. Agora, outro ponto que também traz muita segurança, não são apenas os pilares estruturais, mas também os fechamentos que a gente usa do lado de fora. Vem aqui. Meu Deus! Você sabe que eu sempre trago a minha trupe para obra. Aposto que foi o Pops. Foi o Pops. Pops, o que, que você foi fazer no concreto? Gente, eles acabaram com a laje. Eu não estou acreditando. Pops, eu não estou acreditando. Não! Sai daí, cachorro! Vai para lá! Vai para lá, vai para lá, lá! Gente! O povo da obra vai me matar. Já era. Vamos dar a volta, não dá pra passar por aqui. Ai meu Deus. Só que hoje é sexta-feira, final do dia, o povo foi embora já. Vai secar, assim, no concreto, eu não tô acreditando. Ai meu Deus! Só pra gente lembrar, lembra aquelas estruturas que eu mostrei agora pra você? Aquela já tá com o fechamento, o fechamento da estrutura. A gente já parafusou as placas. Aqui, no caso, a gente está usando as Glass Matte Shearing. Glass Matte Shearing é a placa de gesso com fibra de vidro. A que eu uso em quase todas as minhas obras é a Glass Rock X, fornecida pela placa. Excelente qualidade, durabilidade. Gente, hoje, no meu ponto de vista, é a melhor placa que tem, tá? Para sistema de fachada. Ela é um pouco mais caro do que a sementícia tradicional que a gente está acostumada. É cerca de 20, 30% mais caro. Mas é uma diferença que vale muito a pena. Porque ela não dá patologia. Ela não trinca, não dá nada. Você não precisa se preocupar. Mas olha só que bacana. Quando eu passo... Quando eu pego a placa eu passo o Base Coat, que é a tela de fibra de vidro com argamassa, eu literalmente tenho uma massa estruturando aqui, uma tela me ajudando na resistência. Então, ó... Viu como é que fica resistente? Até a placa tem uma resistência muito superior. Então eu posso pegar, bater, socar, que não vai acontecer nada. Então, mais uma coisa que dificulta muito qualquer pessoa querer invadir sua casa. Eu falo que quando o cara vai querer roubar a sua casa, é 10 vezes mais fácil ele arrombar a porta, a janela, do que ele tentar atravessar a parede. Tá fazendo sentido, gente? Tá vendo como é que é, ó? Mentira <risos> é... Não é assim não, viu, gente? Eu tô de sacanagem Mas então o que, que acontece? Esses elementos, eles ajudam muito Então você não precisa se preocupar Tá fazendo sentido? Gente, e eu posso jogar bola, jogar móvel Eu posso bater o que eu quiser aqui Que ela vai continuar intacta Eu posso dar marretada, que eu não vou fazer isso Não vou. Já basta o concreto que o Pops estragou, né, Pops? Já basta isso eu não vou estragar o restante da obra do pessoal, mas é um material que quando a gente passa aí no acabamento, essa massa, e essa massa é uma massa estruturante, né? E ela é elástica também. Então ela não dá problema de fissura, nem trinca, nem nada do tipo. Tudo isso aumenta a durabilidade, aumenta a garantia e aumenta a resistência. <risos> tá fazendo sentido pra vocês? Por esses e vários outros motivos que você não precisa se preocupar com a segurança da sobra, Tio frame. Querendo ou não, essa é uma casa gigantesca, linda e maravilhosa. Altíssimo padrão de rua. <risos> se você gostou desse vídeo, não deixa de botar sua curtida, aquele like, aquele comentário maravilhoso. Se você ainda não está acompanhando o nosso especial aqui dessa construção da Casa Rasa em Busos, não deixa de se inscrever, botar aquele sininho, sabe aquele toca? Que eu espero você nos próximos vídeos. Beijos e até mais!